Estou amarrado em suas mãos Quando o teu corpo toca o meu O fim das crises do teu coração A sua vontade seja eu Me dei tudo e você desfaz Minha recompensa é você é, é, Do dano que me faz eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir, não pra entender Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Às vezes juro que é afim E outras que não é de te esquecer, e outras boca quis beijar, mas te evito, mas quero te ver. Da raiva de te amar. Não, eu não posso mais ficar assim. Esperando a sua crise ter um fim, rezando pra você voltar atrás. Voltou coragem pra dizer.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 Consiga te esquecer. Amor é pra sentir, não pra.